Feijão. Ah, quem nunca comeu, mesmo que não goste muito? Desde criança temos o costume de consumir essa leguminosa, seja com arroz, com farinha, no acarajé A história do feijão se confunde até com a própria história do Brasil e nos remete a várias lembranças, aquele cheirinho típico de comida caseira. Será que mesmo consumindo 16 quilos em média por ano, nós brasileiros conhecemos esse alimento tão importante na nossa dieta? Será que em um pacote de feijão, tem apenas feijão? Você sabia que há tolerâncias para a presença de matérias estranhas, insetos e pedaços de insetos no saco de feijão que compramos e que isso é permitido por lei? Pois é, os feijões podem apresentar várias cores e ser de distintas espécies, apresentando assim diferentes sabores e texturas, e podem ser classificados em tipos que são 1, 2 e 3. As diferenças entre esses tipos de feijão se referem ao limite de tolerância, não apenas para esses materiais, mas também à presença de defeitos leves, como a quantidade de feijões mofados, quando a presença de fungos ardidos, ou seja, fermentados, e ainda a quantidade total de feijões atacados por lagartas e carunchos. Mas calma, é possível consumir feijão com a menor quantidade de defeitos, já que a tolerância diminui junto com o número do tipo. Recomenda-se, então, comprar o feijão do tipo 1? É possível selecionar esse tipo observando a embalagem. Com isso, você estará investido em levar um produto de qualidade à sua mesa. Agora que você já conhece o que vem em um pacote de feijão, eu te pergunto. Você sabe o que tem dentro dele que devemos prestar atenção? Os feijões possuem sua composição química antinutrientes. Eles são compostos presentes também em outros vegetais e que quando consumidos, não fazem muito bem ao seu organismo. Eles podem levar à produção de gases além de atrapalhar na digestão e absorção de nutrientes, como ferro, zinco, cálcio e algumas proteínas. Os principais antinutrientes dos feijões são os taninos, os alfagalactosídeos e fitatos. O fitato tem a habilidade de aprisionar os minerais, como cálcio, ferro e magnésio, formando complexos insolúveis que não serão absorvidos pelo intestino. Os taninos atrapalham a digestão de certas proteínas, podendo prejudicar a utilização dessas no nosso organismo. Os alfagalactosídeos são fibras que não digerimos e acabam servindo para as bactérias do nosso intestino fazerem fermentação. Um dos produtos desse processo são gases, que podem gerar desconforto a algumas pessoas. Mas como podemos evitar a ingestão desses compostos? Existem algumas etapas que podemos fazer em casa mesmo, para diminuir a quantidade deles no nosso feijão. Fazer remolho no feijão, submergindo em água com a proporção de feijão e água de 1 para 3 durante 12 horas antes de cozinhar. Essas substâncias dissolvem na água, diminuindo a quantidade nos grãos. A água de remolho deve ser jogada fora e os grãos deverão ser cozidos para diminuir mais ainda. A germinação ativa enzimas que degradam esses compostos, sendo uma outra alternativa. Deve-se fazer o remolho por 12 horas, escorrer a água e deixar descansar em recipiente a temperatura ambiente de 3 a 5 dias. O grão começará a brotar. Agora que você já sabe disso tudo, vamos colocar em prática. O feijão é muito versátil, podendo ser usado em diferentes preparações. Experimente! Sabendo aproveitar melhor o feijão, investimos melhor o nosso dinheiro, podendo desfrutar de todos os nutrientes presentes nele.